Olá, meu nome é Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês os quatro sinais básicos que uma pessoa está cagando para você. Todo mundo sabe que a interação é importante, todo relacionamento se constrói a partir da interação e para mim todo relacionamento é baseado em investimento. Ou seja, quanto mais você investe na pessoa e a pessoa investe igual a você, se constrói um relacionamento. E quando um dos lados investe, esse relacionamento não é saudável, ou seja, não existe um relacionamento. E para saber se a pessoa tá ou não cagando pra você, existe quatro sinais básicos que eu acho muito importante. O primeiro deles é a pessoa nunca te procura. Sabe aquele tipo de pessoa que não te procura no WhatsApp? Não te procura pra saber como tá você. Não gosta da tua presença pessoalmente e você ainda corre atrás dela então pare porque essa pessoa não tá nem pra você ela tá agregando pra você literalmente e você tem que dar um net e para a próxima pessoa porque relação porque relacionamento pra mim é feito de investimento investimento de tempo eu não tô dizendo de dinheiro quanto mais tempo essa pessoa te procura Quanto mais tempo ela investe em estar contigo, ela gosta de ti. Caso contrário, ela não gosta e você pode desfazer essa amizade ou esse relacionamento que não vai chegar a lugar nenhum. O segundo sinal é que uma pessoa está cagando para você literalmente é pior do que o primeiro sinal. Porque no primeiro sinal a pessoa não te procurava de jeito nenhum. Já nesse sinal, nesse segundo sinal, a pessoa te procura. Só que ela só te procura pra pedir um favor, ela chega e diz, oi tudo bem, fulano, como tu tá e tal, e logo em seguida vem. Pode me ajudar em uma coisa? E tem muita gente que banca um bonzinho, porque ah, se for bonzinho ela vai me olhar com outro, os outros olhos e vai me sai comigo ou vai investir em mim. Não, ela não vai investir em mim, ela só tá te usando. E, e você não quer ser válvula de escape de ninguém. Eu, pelo menos, não quero ser válvula de escape de ninguém. E por isso, esse tipo de pessoa é a pior pessoa que pode estar ao teu redor de te seu energia. É melhor você acabar com a amizade agora, com um relacionamento que não existe, do que ficar criando falsas esperanças e ajudando quem não merece a tua ajuda. Terceiro sinal básico. Ela te enrola. Ela não sai contigo, ela te enrola literalmente. Tu faz 10 convites e a pessoa não sai contigo e ela inventa uma tipo, esfarrapada tipo Poxa, fulano, hoje eu não posso sair contigo porque eu vou estudar. Ou fulano, hoje eu não posso sair contigo porque eu vou fazer tal coisa com as minhas amigas. Fulano, não dá pra gente sair porque, sei lá, ela inventa um monte de motivo que são mentiras esfarrapados e o fulano acredita. Eu acho que quem, quem gosta de ti realmente, quem quer estar contigo realmente, vai tirar tempo pra você. Vai tirar tempo pra você, vai querer estar contigo, vai fazer de tudo pra estar contigo e não vai te dar uma desculpa esfarrapada. Ela simplesmente vai fazer as suas tarefas, ela vai fazer o job dela e ainda vai tirar tempo para ser contigo, para estar na tua companhia, então se ela te enrolou no máximo duas vezes ou três vezes, descarta e parte para outra que ninguém merece estar no relacionamento ou num, numa amizade que é uma furada, entendeu? O quarto e último sinal é um sinal muito comum em Whatsapp, a pessoa visualiza a tua mensagem, mas não se responde. Ou seja, quarto sinal básico de que uma pessoa está cagando para você é o famoso vácuo WhatsApp. Ou seja, a pessoa vê a tua mensagem, mas ela não responde a tua mensagem. E tu manda outra e ela não responde a tua mensagem. Isso é um famoso sinal de que ela está cagando para você, ela não tem interesse em você, e ela não quer estar com você, e você simplesmente tem que se afastar dessa pessoa, bloquear ela do whatsapp, é, não falar mais com ela, não procurar ela porque não vai dar em nada essa interação. Quando uma pessoa gosta de você, ela vai te responder de qualquer maneira, entendeu? Ela não vai te deixar no vácuo e eu acho que isso é um dos piores desinteresses que podem ter. um vácuo eterno e ninguém quer levar um vácuo, pelo menos eu não. Então, o que eu sugiro para você é você procurar outra pessoa. Para interagir, para trocar ideia, uma pessoa que gosta de estar contigo, uma pessoa que te aceita do jeito que você é. Tem milhares de pessoas no mundo, no Brasil, então para que ficar se importando demais com essas pessoas que não se importam com a gente? É uma perda de tempo, uma, um investimento tanto é, emocional quanto de energia e você tem que botar. Quantidade de energia aquelas interações que vão te fazer bem, que geralmente vão te pôr pra cima, que vão querer estar contigo, que vão te convidar pra fazer qualquer outra coisa, porque sua companhia é mais importante. Você tem que se valorizar e, e pensar o seguinte, que você pode arranjar novas, novas pessoas. Tem muita gente legal no mundo, então... Tem que ser positivo, tem que interagir, tem que ser a melhor pessoa, tem que se desenvolver. E, e, e para isso você precisa acreditar um pouquinho em você, a mais é amor próprio. Então é isso que eu queria falar para vocês, foi bem rápido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like se gostou, é muito importante para o canal, para o YouTube também. Se inscreve no canal porque vai vir muito conteúdo bom. Clica no sininho porque aí você recebe a notificação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo.